Como é que é pessoal? Muito bem-vindos! Já estamos em 2019 Eu peço desculpa, realmente não tenho Feito vídeos, isto tem sido um pouco Difícil de gerir o tempo Mas em princípio daqui para a frente Devo conseguir fazê-lo Ora, Hoje o que é que eu vos trago? Hoje trago-vos Ghost of a Tale Ghost of a Tale é um jogo Que foi desenvolvido e editado Pela SAIT CG. É um jogo de estilo RPG Action RPG Uh, nós vamos jogar neste jogo com um pequeno rato que se chama Tilo. Nome é engraçado. <risos> que se chama Tilo. Ora, uh, nós vamos ter como objetivo, eu pelo que como eu percebi, salvar uh, a nossa aldeia. Uh, nós vamos estar presos logo ao início. Vamos estar presos. Temos umas ratazanas. Acho que é isso. Temos umas ratazanas. São tipo os maus da história E nós temos que ultrapassar vários, vários eh, perigos Temos que desvendar vários segredos E para quê? Para chegarmos e encontrarmos eh, Merra Merra que é o nosso verdadeiro amor O jogo está muito giro Tem os gráficos muito porreiros A jogabilidade também está engraçada eh, O nosso ratinho está muito fixe Podemos tal como disse ao início, como é um action RPG, podemos usar armaduras, o que deve ser engraçado ver no ratinho usar armaduras, usar eu acho que também dá para usar espadas, capacetes, luvas. Pronto, temos ali algumas opções que podemos usar e essas opções vão nos dar a semelhança do que são os outros RPGs, o ou RPG vai nos dar status diferentes vai nos dar status em que aguentamos mais porrada, vai nos dar status em que somos melhor no stealth, somos mais rápidos, temos mais agilidade mas pronto, eu vou colocar aí, já a seguir um pouco do jogo para que vocês possam ver e analisar a ver se gostam ou não antes de comprar eu gostei muito do jogo joguei só um pouco para perceber como é que era o jogo um pouco tem uma hora acho eu Uh, e está muito giro. está muito e espero que vocês gostem também, até já. Thank you. Thank mm -hmm. you.